Que no Minecraft Utopia todo mundo tem sua base, eu, por exemplo, tenho a minha casinha de terra. Calma, não zoa não, porque ela é indestrutível, já tentaram destruir ela e não deu certo. Mas na realidade, ela se transformou numa casa invisível. O que eu quero dizer é que ela foi demolida, porque eu quero fazer uma base gigantesca para poder abrigar meus pinguins, minha fábrica de carros e minha duplicadora de minérios e muitas outras coisas que eu quero fazer. Mas por enquanto, vamos focar em construir a base, né? Então se você quer ver como ela ficou, que está muito pânico, é muito importante que veja o vídeo até o final e deixe o gostei. Hoje eu vou falar sobre o Genshin Impact. No mundo de Teyvat, você começará sua jornada em busca de respostas dos deuses dos sete elementos. Ao longo do caminho, prepare-se para explorar cada centímetro desse mundo maravilhoso. Junte forças com até quatro personagens de elementos diferentes e descubra todos os segredos de Teyvat. Mas, isso é só detalhe. O que eu quero mesmo é que você seja muito bem-vindo ao mundo de fantasia de Teyvat. Em um enorme mundo aberto de aventura e mistério, onde missões heróicas aguardam como um viajante de outro mundo, você deve encontrar o seu irmão perdido e desvendar os muitos segredos de Teyvat. Acompanhada por Paimon, uma guia de aventuras de bom coração, sua missão te leva por belas florestas, cidades movimentadas e masmorras traiçoeiras. E embora sua jornada possa colocá-lo no caminho de inimigos impiedosos e quebra-cabeças diabólicos, você pode contar com vários aliados jogáveis para se juntar ao seu grupo personalizado, aproveitando o poder dos elementos para superar todos os obstáculos. A nova versão lança uma história sobre o despenhadeiro. Com a liderança de Ilan, e Yanfei Ito e Kuki Shinobu, formam um esquadrão aprofundando-se nudo penhadeiro para revelar o antigo segredo enterrado no subsolo. Durante essa aventura, o esquadrão descobre que Xiao também está relacionado a esse segredo. Algum perigo desconhecido está chegando e o Traveler está tentando descobrir o que é isso. Sem falar que a Yelan é uma personagem de raridade 5 estrelas. Ela é uma pessoa misteriosa que afirma trabalhar no mistério de assuntos civis. No entanto, ela é na verdade chefe da casa de chá, Sha, Yang Shang. E também temos a Kuki Shinobu, a vice-líder que é a paz e confiável. Sendo um personagem 4 estrelas, ela é um personagem importante para Gunger Attack. Mas ninguém vive só de personagem novo, né? Se bem que essas duas são incríveis. Também lançaram novas armas, como Aqua Simulacra. Um arco de raridade 5 estrelas. E também tem eventos. Tem como melhorar mais? Entrando no evento Trilha Perigosa, você pode ganhar o arco Crepúsculo Desvanecido. E outros eventos como esse, que também podem te dar prêmios. Sem falar que Genshin Impact é um jogo grátis de mundo aberto, lançado para Playstation 4, 5, iOS, Android e PC. Agora, vamos falar da vida real. Genshin Impact e Bubble Kill estão fazendo um evento na vida real para vocês. E esse evento é muito legal, porque é o seguinte. Se você comprar uma bebida nas lojas participantes durante o período do evento, você vai ganhar um protetor de copo especial do Genshin Impact. E você também pode publicar a foto da sua bebida e da loja nas redes sociais utilizando a hashtag Genshin Impact e Bubble Kill. E aí você vai ganhar adesivos do Genshin Impact. E para melhorar, se você fizer um Cosplay de algum personagem no Genshin Impact e tirar foto no estante do Genshin Impact na loja, você vai obter um cartão postal incrível de Genshin Impact. Aqui tá aparecendo o endereço de tudo, tem o QR Code pra você escanear, mas para mais informações, Genshin Impact, link na descrição. Depois de muitos dias, muitas pessoas duvidaram, muitas desacreditaram, muitas ignoraram, outras riram, mas hoje vai rolar, hoje se torna realidade. Eu vou ter uma casa. Eu fiz uma picareta que quebra 3x3, multiplica minérios, fiz uma pá que quebra 3 por três e multiplica minérios, uma picareta que quebra bloco instantaneamente, uma motoca, comprei hambúrguer, um chapéu de paia e cinco luck blocks com o pedrux. E sem mais delongas, vamos finalmente ver a nossa nova casa épica. Tcharam! Eu tenho uma explicação para isso. A explicação é que era uma piada, mas de toda essa brincadeira, algumas partes eram verdade. A gente realmente fez uma pack que quebra três por três, uma picareta que quebra três por três e uma picareta ultra rápida para a gente conseguir coletar os recursos para fazer nossa casa, que a gente vai fazer hoje. Eu Realmente comprei cinco Lucky Blocks do Pedro Na realidade, ele veio vender esses Lucky Blocks Pra mim, por 30 conto, porque ele tava precisando de dinheiro Então, vamos abrir elas, só que longe daqui E aliás, enquanto eu ando com a minha moto Debaixo do lago, que é uma coisa totalmente normal E possível, gostaria de falar pra todos é bom dia, vocês sempre dão um bom dia nos comentários Pra mim, e tem vezes que eu não dou um bom dia, então Desculpa, Bo, bom dia, gente, agora Eu, eu tô me afogando, pera aí. pronto, bem melhor Salve, amigo porto, agora vamos abrir Essas Lucky Blocks, ah, pra você que não tá ligado Como funciona a Lucky block. Lucky É meio que sorte em inglês, então um bloco da sorte. Ele pode vir coisas boas, como uma vez que a gente abriu e veio um, vários cachorrinhos. Ou pode simplesmente, sei lá, vir ruim. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Como que eu reajo a um cavalo que voa esqueleto e que se machuca sozinho? Oh, dropou uma parte da armadura dele. Que tem encantamento, mas ao mesmo tempo não. Eu vou considerar essa maluca bloco ruim. Vamos abrir a próxima. Ué? Ah, legal. Veio uma bedrock. Ainda bem que eu não estou em casa, né? Imagina se eu tivesse aberto esse negócio na minha casa. Como que tirar? Um graveto? Eu não sei dizer se está vindo ruim ou não até agora. Oi, que bonitinho esse. Tá, coelhinhos, coelhinhos, legal. Vamos para a última. Tá bom, a gente gastou 30 conto. Podia ter vindo algo bom, mas pelo menos não veio nada ruim, né? Mas curioso, eu diria. Bom, voltando agora para uma coisa que faz um pouco mais de sentido. Estamos na cidade. Para ser específico, estamos no telhado da loja do Biel. O Carlinho está parado olhando para a parede. Ele literalmente está parado olhando para a parede. Tá, hoje as coisas estão meio estranhas, né? Como vocês podem ver também, a cidade continua lotada de polícia e olha que ele Olha é ali, ó, o detetive. O detetive continua aqui e eu acredito que se eu vier por aqui, ainda vai estar tá tudo fechado. É, ainda tá tudo fechado. Como vocês podem ver, tem vários policiais por toda parte do banco e tudo tá fechado. E tem até uma delegacia de polícia agora. É, meio que a cidade tá uma loucura. Quem sabe isso explica porque o Carlinho tá parado olhando para a parede, né? De qualquer forma, se você quiser entender um pouco mais, passa no vídeo de ontem aqui de Utopia, que estava muito doido. Eu fiz essa marretona pânico e também a gente investigou tudo que rolou na cidade. Gente, por sinal, eu parei para pensar aqui e Nesse tempo que o banco está fechado, como a pô trabalha para o banco, muito provavelmente ela não tá ganhando pagamento. Então, ó, quem curte a pô que vamos deixar o pagamento para ela. Vamos deixar o gostei aí no vídeo e a cada gostei que tiver, a gente vai converter em uma moedinha de pagamento para ela. O que ela vai ganhar? Será que ela vai ficar mais rica do servidor com isso ou de casa? Oh, hard, tranquilo, mano? E aí, como é que você tá? Tranquila, É, bem tu, mano. Suavidade? Suave. Eu vim buscar aquela encomenda lá. tá pronta? Ah, quer mais gasolina? Não, eu quero a picaretosa, filho. Ah, ah, tu quer uma picareta, né? é verdade, né? Ô, oh, eu tava separando as coisas pra poder fazer ela hoje pra ti, mano. Tu, tu quer fazer ela junto comigo aqui? Hum... Ah, seria maneiro acompanhar o processo, cara. Beleza. Ó, oh, Raul, eu vou fazer Falei. pra você uma picareta igual essa minha aqui, porque eu acho que ela é a melhor que dá pra fazer, cara. Da hora, vai. da hora. A aparência dela parece ser muito boa. Então, e quando você tá usando esse... Esse charme que você me vendeu ali pra essa 2, ela quebra bloco instantaneamente. Uou... Oh, aí sim, cara, essa é a verdadeira mesmo, hein? Tá, ó, oh, Raul, pra fazer ela, eu vou precisar algumas coisas que eu já tenho aqui. Eu tava até separando o disco musical. Eu vou precisar de cobalto, esmeralda. Oh, e... Se você tivesse falado, eu tinha trazido seus ingredientes. E ametista, Ars. Ó, oh, deixa eu ver é aqui ametista, pra você. Eu vou, eu vou ter... uma... É, a parte da de ametista, deixa ela super rápida. Deixa eu até botar para derreter essas ametistas aqui. E vamos pegar o molde da sua picareta. Ui, que da hora, velho. As bichinhas derretendo. <risos> que da hora. É, mó pânico, né? Ô, oh, e por sinal, uma parte da sua picareta já tá pronta. Que é o cabo dela. É por causa que ontem eu fui fazer uma outra coisa e eu fiz errado. Daí, meio que sobrou bem na parte que a gente precisava, cara Hum da hora, mano. Olha que legal, esse mod é muito legal, cara. Eita, prolon, tá mortando aqui, não era pra fazer isso, não. Deu ruim, deu ruim. Não, não, não, tá, tá, tá tranquilo. Ó, oh, Harris, deixa eu aproveitar e deixa eu te explicar pra você como que funciona. Olha que legal. Vamos supor que eu tenho essas ametistas aqui e eu quero fazer uma picareta de ametista. Uhum. Eu transformo elas em minério e simplesmente coloco elas pra derreter aqui. Depois que elas derreter, ela vai virar ametista líquida, como aquela que está vendo ali embaixo. né? Aí aqui, bem desse ladinho, eu tenho um dreno. Eu vou colocar, por exemplo, a ponta de picareta, que dá pra ver que é uma ponta de picareta picareta, né? Cabeça, e vou jogar... Né? É, a cabeça da picareta. E eu vou jogar ametista. Eu vou esperar ela derreter. Olha, depois que solidificou, ficou bem bonitinho, eu tenho uma parte da picareta. Daí, agora, nesse exato momento, eu tenho o seguinte, ó, Raul. Eu tenho o cabo e a ponta. Se você olhar aqui, eu tenho duas partes. Só que a picareta, ela tem que juntar o cabo com a ponta, né? Daí, pra ficar melhor ainda a picareta, eu vou fazer essa parte, sabe do quê? De esmeralda. Que? Caraca, God, velho. Eu sei que tá, todas essas coisas dão uma, uma característica diferente, né? Exatamente, aos Cada parte que você utilizar, de alguma ferramenta faz ela ficar melhor. A ametista faz você quebrar os blocos mais rápido. O cobalto, além de dar durabilidade, ele faz multiplicar a velocidade de mineração da picareta. Aramba, e a esmeralda, hora, ela é mais rápida também dá durabilidade, que é bem importante nesse momento. Nossa, cara, mas aí dá para encantar essas ferramentas ou não? Então, o único ponto acho que negativo dessas picaretas é que não dá para encantar elas, mas elas têm upgrades. Não é à toa que tipo você vai ver, dá para colocar tudo e até melhor nela. <risos> aí sim, cara. Cara, Nossa senhora, tem que ser boa a picaretinha, hein, cara? Olha, eu, eu fiz errado aqui, como você pode ver. Não, não, não, era, era de esmeralda, era de esmeralda. Ah, é verdade, eu fiz a vitícia. Agora será, vai que, vir. será que vai ter a curtia certa? Deu? Bom, deu! Deu! Boa! Deu! deu, deu. deu. Boa! Tá. Ó, Raul, com todos os minérios aqui juntos, a gente já tem a sua picareta. Olha que bonita, velho. Nossa, é bonitona, cara. É, Nossa, não, mas calma <risos> aí que ela, ela tá fraca, né, Harris? Ó, se você uh -huh. coloca, coloca ela aqui na bigorna, coloca na bigorna. E ela tá mais em level de nederita cara. Então, se você segurar o shift apontando nela, você vai ver que ela tem um nível de mineração de nederita que é uma medida que dá isso. E a velocidade de mineração dela é de 28.9, que é muito, mas não o uhum. suficiente. A minha picareta, Harris, tem 61.5. Caramba. Pois é, mas então, pra a gente fazer, isso, vai precisar de várias coisas, como uh, eu, eu, vou, eu vou te interromper quando você vai colocar na pequena, tá bom? Um disco. Coloca esse aí. Um <risos> disco quebrado. É, funcionou? Funcionou. Tá, bota uma cabeça de player. Eita. Eu achei uma dungeon é bem estran... legal, né? A primeira vez que eu uma cabeça de jogador mesmo, né? Coisa estranha, né? Essas coisas que tem que botar né Não faz muito. Pois é. não, doidão, um, né? livro com pena. E o último house é um cristal do Andy. Esse é meio complicado de conseguir, mas pra nossa sorte já tinha tudo. Olha. Caramba, velho. Tá. tá certinho Deixa eu ver. Ó, se você olhar, meio que tipo assim, o Mindless. Level dela e tudo mais, nada mudou. Só que agora ela tem sete upgrades. <risos> agora que vai começar a brincadeira, exatamente. Raul, ah. vamos pegar aqui ó, um diamante, coloca nela. God, diamantinho é cara, hein, cara? É. Coloca o máximo de redstone possível. Meu Deus. Pronto, já, já uhum. Agora o outro bloco uh, eu não tenho, house É o quê? Qual que é o outro? É uma barra de netherite. Você tem? Nossa, não tenho, cara, não tenho. Tá, então meio que só falta meio uma barra de netherite para a gente ter tudo, house E agora? Não, tá bom, tá bom, tá, tá tranquilo. Eu posso pôr depois, quando eu conseguir netherite? Cara, eu acho que pode. Eu acho que só falta netherite mesmo para ela estar tá completa. E se você quiser toque suave também, você vai querer toque suave ou não? Não, toque suave não, não gosto, não. Então realmente só falta para você colocar netherite nela, cara. Daí ela tá pronta. Se eu não me engano, também talvez dê pra colocar uma esmeralda, mas coloca a nederita primeiro daí. Deixa eu perguntar pra você, quando ela ficar gasta, como é que eu vou recuperar ela? É bem baratinho, é com ametista, daí você vem aqui falar comigo, ah. eu faço um kit de reparação de ametista, mas, cara, pelo menos a minha picareta ela tem 3.800 de durabilidade e eu não gastei tudo até agora. E outra, eu posso comprar os kits com você também, né? Eu comprar um packzinho de kit mais tarde, né? Ah, não, mas assim, se você só trouxer ametista, eu faço ele pra você de graça, mas caso você queira comprar, eu pego das minhas, das minhas ametistas, tá ligado? Tá, ah, beleza, eu vou pegar aqui, cara. Ah, mas calma aí. Ah. Quanto que você vai cobrar nela? Uh, tem dessa, né? É verdade. Har, é o <risos> seguinte, mano. Que uh. tal duzentão? Meu. Deus. É 200! Hum, não dá, não, cara. Eu nunca tá. tenho 200, então não. Já pensaram então. Hi, seguinte, eu tô precisando muito de andesito, porque eu tô fazendo uma base nova aqui, tá ligado? Você fazer minha base hoje. Aí um bloco que vai utilizar muito andesito. Você consegue me arrumar dois mil andesitos? 2 mil? Quanto que é 2 mil? É um baú duplo, cheio ou não? É 31 packs. Um baú tem 27 packs. Tá. Eu acho que eu tenho alguns. Alguns jeitos diferentes de conseguir esse bloco. É, né? é, é, é que como marcas. você tem a fábrica, eu acredito que pra você tem a como. Mas se não não tiver como, traz o que você conseguir, já vai ajudar demais, tá bom? Beleza, então, combinado, eu vou trazer 37 packs, né? 32, 32. 32, tá, perfeito. Ah, pega a picareta aí, não esquece. Olha, assim que se arrumar a né, nederita, traz ela porque faz toda a diferença. Ela só quebra a boca sinceramente se você tiver o seu charme de pressa 2 e se tiver nederita, né, então corre atrás disso. Ah, beleza, beleza, eu vou correr, mano. Caraca, daqui a pouco eu volto aí, trazendo os blocos para tu. Fechou, é nós, mano. Obrigado aí pela preferência, mano, tamo junto. Falou, valeu. Pois é, né? Quem diria, essa troca com o House foi um sucesso, então. Um dos materiais que a gente vai mais utilizar para fazer a nossa base pânico para ter avião, pinguim, defesa, tudo maneiro já tá andando, então. Agora eu só preciso ir no Nether, quebrar um bastião ou minerar. Eu não sei qual dos dois é mais fácil ainda. Pegar um pouco de quartzo e, basicamente, eu já tenho tudo para fazer a nossa base. O resto é tudo coisinha boba. Para ser sincero, eu tô bem animado que a gente vai ter uma casa. Ó, a gente vai usar esse bloco aqui, ó. Só que antes, já que eu vou ter que andar pelo Nether e um monte de coisa, vamos ver se aqui na loja da bruxa ela vende algum artefato que deixa a gente imune a fogo. É, é o acho que já compraram. Bom, vamos ver se o House vende algum charme de resistência ao fogo, então. Bom, dos que ele tem pré-pronto, nenhum é de resistência ao fogo e ele não tá um agora na cidade. Então, eu acho que isso só não CESTA a gente ter sorte no Nether mesmo. Bora lá. Bom, estamos no Nether aqui com uma coordenada que eu havia salvo anteriormente. É uma coordenada de um bioma de basalto. Aquilo ali é de rock Ah, não, é mais basalto. O rolê legal desse bioma é que, obviamente, ele tem a pedra negra, que é a pedra que a gente precisa pra fazer a nossa base. Porém, eu acredito que se eu for aqui e começar a cavar um montão pra baixo, a gente pode simplesmente cavar em linha reta ou quadrado com a nossa picareta. Uh, eu acho que a melhor forma de fazer isso é testando. Primeiro, tomar bastante cuidado para não morrer. Tá, aqui parece um local bom. Tá bom, estamos na altura da bedrock, mais ou menos, ó, a bedrock ali. Então, teoricamente, agora eu coloco pressa, pego o martelão e quebro. Eu só tenho que torcer para achar várias áreas que tem essa pedra aqui, porque ela é exclusivamente o único bloco que a gente precisa daqui do Nether. Na realidade, eu também precisa de quartzo, mas a chance de eu achar quartzo aqui acho que não é muito alta, não. A parte boa é que a nossa picareta é rápida, estamos com pressa 2 e a nossa picareta quebra três blocos de nove blocos de uma vez. Na realidade, agora vamos quebrar tudo aqui e vamos encher nosso inventário. E sério, parando para pensar aqui, tá sendo muito legal poder usar esse martelão para minerar. Ele é muito rápido, eficiente e prático. Tá muito mais fácil nossa vida agora. Ó, demorou, mas não demorou tanto. Na realidade. Enchemos todo o nosso inventário com ela e também peguei um pack a mais. Porque sim, agora meio que os blocos trabalhosos que a gente precisava na nossa casa já foram. O House vai trazer pra gente um desito, O quartzo eu posso comprar do Delete, porque o Delete tem bastante quartzo. E basicamente a gente pode levantar a nossa casa. Quem diria, né? Vai ser mais fácil do que eu imaginava. Opa, oi de casa. Opa, Raus, pode vir, pode vir, Tudo bom? Ah, quem é viu? Você vai aparecer né? aí, Pois é, né? E aí, House, como você tá, cara? Deu tá tudo certo? Olha aí, ó. Esse tem tudo que tu queria aí. Caraca, era bem mais do que eu precisava fazer. Como você conseguiu tudo? Cara, eu tô minerando, velho. Mineirei pra caramba, mano. Não, ah, a picareta nova tá rendendo, né? Ô, oh, Raul, na moral, valeu usarço. Por sinal, cara, tu já conseguiu a nederita pra sua picareta ou ainda nem? Cara, na verdade, na verdade, essa madeira, essa maioria desses andesitos eu já tinha quando eu fiz a escavação pra minha fábrica, tá ligado? Ah, faz sentido, né? Porque sua fábrica é gigantesca, né, cara? Não, bota o fé, bota o fé. Aham. Uh -huh. E ó, a picareta tá aqui, ó. E a barra de nederita também. Vai fazer aquela. Aquele upgrade? Pode vir aqui, faz você mesmo. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Olha que da hora, velho. Caraca. Não. Eu nem usei a picareta. Cara, Vou usar agora. E ela vai estar exatamente igual a minha agora, mano. Vai, pode pegar, vai. Uhum. Ai, que linda Aí. Ô, oh, agora Quando você usar o amuleto de pressa 2 Ela vai quebrar bloco instantaneamente Bloco de pedra, fechou? Da hora, agora sim Agora que eu vou usar ela É Ô, oh, por sinal Depois eu vou querer encomendar outro Que eu gastei todo o meu Pegando agora é, aquelas pedras do Nether, sabe? Aham uhum. Eita, pega Não, beleza Eu faço outro Eu vou, em breve Eu vou ter um que vai ser infinito Aí vai uh. ser de boa Daí vai ser mais caro, né? Tenho certeza. Não, a gente troca baratinho. Cobra baratinho é, pela é. troca. Não, tá tranquilo. Raul, mano, graças a você, agora eu vou poder fazer minha casa, cara. Ô, oh, valeuzão, na moral. Se eu tiver pronto, você me chama pra me ver. Não, pode ficar tranquilo, Raul. Ô, oh, depois é. levou as caixas, tá? Até mais, mano. É nóis. não, pode ficar com as caixas, tá tranquilo. Tá louco, valeu, mano. Falou. E bom, gente, levando em conta que a última coisa que falta pra gente construir a nossa base é basicamente quartzo. O resto é tudo bloquinho fácil que a gente já tem. Eu soube que o Delete tá mexendo com mineradora. Eu não sei se ele já Vou colocar ela no Nether ou não. Mas eu vou até lá fazer uma encomenda com ele ou comprar dele, o que seja. Os quartos que a gente precisa. Eu preciso de mais ou menos dois baús também. Então, por mais que dê para minerar, se ele tiver, vale mais a pena nesse momento. Então, vamos para lá. E gente estamos chegando na base do Deletinho, que por sinal tá bem pânico, mano. Vamos entrar aqui. Já sou de casa, agora eu vou entrar sem bater na porta, gente. Ô, oh, o Delete tá ali. Ô, oh, Deletinho, tudo bom? O que você tá fazendo aí, Zé? Que isso? Que isso? Tá, tá instalando tá o painelzinho da câmera, né? O que você tá desoiando? Cadê a câmera? Mata, era outra coisa. Era outra coisa. Tava assistindo TV. Faço TV hum, aqui Sei não, hein Ô, Delete, deixa eu falar com você, cara Você tem uma mineradora, não tem? É, eu, eu tenho uma mineradora, por quê? Mano, me faz uma boa Eu queria encomendar com você minérios Minérios? Eu tenho um monte já de minério Qual que tá, você quer? Tá, calma É tem bem cara. específico na realidade que eu quero Isaac, enfim Eu queria encomendar com você Dois baús, baú normal Ou um baú duplo De bloco de quartos, Delete Quartos? Nossa, quartos não tem muito não, velho Deixa eu ver aqui quantos blocos eu vou conseguir fazer pra você Pera aí Tá bom Pera aí, eu acho que é melhor eu minerar lá no Nether, tá ligado? Porque esses quartos que eu tô usando para fazer um script meu, entendeu? Tá, fechou. Então, quanto tempo você demora e você faz esse favor para mim? Mano, então, para minerar, véi, aí vai, um, vai uns 20 minutos, eu acho, tá ligado? Só que eu não sei quantos que eu posso cobrar. Véi. Você precisava de quantos quartos? Cara, eu precisava de, de dois baús ou um baú duplo. Você que sabe como você pode chamar. Dois baús, velho? De bloco de quartos, não de minério. Tá, pega, mano. É muita coisa ali, gente. minha casa, a minha casa é grande. Tá, deixa eu ver quantos que eu posso cobrar para você então, mano. Então, LG, você acha que cinquentão é muito caro para você, velho? Sim, muito caro, né, gente? 50, então, não não tem como. Que tal o seguinte? Uh, eu tenho dois conto, quer? pegar, largar, pega largar. É, eu tenho uma caixinha de fortuna, cara. Eu posso emprestar e você vai lá coletar. Não, não, não, não, não. Tô, tô bem, tô bem. Tá. Eu, eu, eu, eu te, eu... Você tem troco pra ainda, Delete? <risos> Deixa eu ver aqui, cara. Uh, eu tenho, tem sim. Tem? Ô, oh, louco, então, ó, ó. Dropei pra você, a sem lão. Ué, ah, eu peguei a moeda errada, ó. Peraí. Você é de cena, você tem que dar Você tem assim, que dar assim de ferro. Tá, eu tenho aqui, eu tenho, ó. Toma aí. Eu tenho? Aê, LG. Aê. Ó, oh, então faz o seguinte: pode deixar no meu correio, então, pode ser? Ah, verdade, né? Vamos, eu vou usar o correio assim, então. Faz o seguinte: hora que eu terminar, eu te mando os correios. Aí eu dou um toque pra você também dar uma olhada lá. Fechou, 20 minutinhos, né? Isso, uns 20 minutos. Que é isso, Isaac isso. Milton? Deixa eu conversar com tá? o cara. Mano, deixa eu ver a cara desse. Meu Deus. Tá, tchau, tchau, tchau. Até mais, LG. Tá funcionando bem melhor do que eu imaginava. Eu achei que os negócios com os meninos iam dar mais trabalho, mas tá, tá funcionando muito bem. Eu tô bem feliz com isso, para ser sincero. Bom, agora antes de começar a nossa base, eu vou usar todo o espaço tipo, do galinheiro até pra lá. Então meio que eu só tenho que tirar tudo que eu tenho. A parte boa é que meio que todas as minhas coisas já ficam pra lá. Então você tem que facinho. Assim. só o meu sistema de baú que não na realidade. Nossa, vai ser a primeira vez que eu quebro essa fornalha aqui desde que a gente fez ela, né? Também vou ter que quebrar toda nossa estação de combustível. Eu acho que tudo que tem aqui que guarda líquido, como esse tanque de lava e aqueles tanques de combustível, eles guardam os líquidos dentro. Então pelo menos eu não vou perder nada quebrando tudo, sabe? E também nesse tempinho que eu arrumo tudo, eu acredito que eu tenho tempo suficiente pro deletinho começar a entregar os nossos quartos, né? Mano do céu! Nem parece mais a minha base. Bom, de qualquer forma, agora eu só preciso arrumar o terreno. E a última coisa que falta são essas caixas de baús. Então, sim, até o nosso sistema de baú vai ter que sair daqui para nossa base acontecer. Na real, a única coisa que eu não vou poder quebrar é a caixa de correio. Porque é nela que a gente vai receber as encomendas do nosso amigo da Letinha. Tá, eu acho que tá pronto. Vamos testar. Eu vou colocar um galão nesse baú aqui. Veio para cá. Então, tá funcionando. O nosso sistema de baú está pronto. Deixa eu pegar minha motoca também, né? a motoca pode ficar na minha cama para lá descansar um pouco. Agora, meio que... Que limpar o terreno e começar essa casa aqui. Tá bom, já passou meia hora. Eu fui tomar um banho, tomar um café, ficar de boas. Vamos ver se chegou alguma coisa no nosso correio. Tá, tem uma foto do Pedrux é atendente com um rato. Tirada pela Poo. Interessante. Vou guardar isso no meu álbum de fotos. Pode ter alguma utilidade. Também temos duas caixas. Será que é encomendor do deletinho já? Também que ele falou 20 minutos. Já passou meia hora, né? Então faz sentido ser. É, boa, GG. Caraca, toda do deletinho é boa, né? Bom, eu acho que com isso a gente tem tudo que a gente precisa pra fazer a nossa base. Base. obviamente, eu vou fazer só a parte externa dela. Não dá para fazer o interior ainda hoje, mas agora o banco vai ficar bom. A gente vai pegar todos aqueles quartos, transformar em filar, alguns blocos em quartos liso, todas aquelas pedras negras, vamos transformar em slab e escada. E os andesitos meio que já estão certo. O resto dos blocos eu já peguei alguma maioria, então bora construir. E então, eu comecei a limpar o terreno da minha base que, por sinal, eu não imaginava que era tão grande. Gente, esse é o resultado. Mano, olha isso. Não parece a mesma casa de antes, parece literalmente outra base no Minecraft e a parte que é que tipo, tudo isso é só o um buraco e o um terreno mais ou menos arrumado para nossa base. Agora começa a parte legal, que é construir ela. Por sinal, eu deixei para fazer uma coisa com vocês aqui para testar, que é o seguinte, eu vou tentar pegar minha caixa de correio com a caixa de papelão, será que vai? Ó, oh, foi! Será que se eu colocar ela aqui ela vai continuar funcionando? É que eu não queria meio que perder a minha caixa de correio porque ela tá renomeada já, tá ligado? Aí continua funcionando, de qualquer forma. Agora com o terreno arrumado, tendo todos os itens em mãos, a gente pode finalmente começar a time-lapse da nossa casa. Então, vamos lá, deixar de ser uma casa invisível finalmente. E basicamente Aí eu comecei a construir minha casa e mano do céu que base doida, mano. Olha, eu sei que eu só fiz duas torres e uma partezinha do piso, mas eu já tô começando a sentir isso com uma cara de minha casa, sabe? Eu tô gostando, eu tô feliz, tô animado. De qualquer forma, vamos levantar todas essas paredes aqui porque falta muito ainda. Eu com certeza não vou fazer o interior hoje. É, como vocês podem ver, eu tô no mesmo local de antes. Porém, a construção tá crescendo. Eu tive que até comprar mais hambúrguer na loja do Pedrux. Mas de uma coisa, eu tô certo. Tá dando muito trabalho. Chegou num ponto que eu tô há tanto tempo que meu jogo fechou sozinho, tá ligado? De qualquer forma, eu vou terminar a construção. Vou fazer toda essa parte da frente desse lado, desse lado e vou parar por hoje. Eu acho que vou terminar essa manhã dele, porque meu Deus do céu. Enfim, vamos lá, porque eu, eu, quero, do... eu quero dormir, ainda, gente. Eu quero dormir ainda hoje. Ok, passou milhares de horas, tô cansado, mas a nossa base tá pronta E ficou muito incrível Digamos que é uma base de cinema de qualquer coisa, queria pedir para você deixar o seu gostei no vídeo Porque, mano, o Lajota tá muito cansado de fazer tudo esse negócio aqui E essa daqui é a nossa nova base Mano, muito doida, né? Eu vou deixar bem claro que ela ainda não tá pronta É bem como eu disse, é uma base de cinema Mano, mas que tá da hora tá nas Castelão né? Meio que se a gente passar aqui pela entrada dela Vira até onde tá nossos itens, vocês vão entender o é uma base de cinema eu fiz só uma parte dela, eu fiz só a parte que dá pra ver. Agora são 11 da noite, eu comecei a gravar esse vídeo uma da tarde. Vocês não tem ideia o quanto trabalho dá fazer uma base. Eu achei que ia dar pra fazer tudo em um vídeo. Isso que o House pegou todos os andesitos e o delete os quartos, mano. Tinha as madeiras, as pedras que eu peguei, tinha as pedras pra esquentar. Mano, é muito trabalho, Era fazer uma casa, gente. Meu Deus do céu, é isso que a gente tá jogando Minecraft com mods. Mas de qualquer forma, a gente vai terminando ela com o tempo. Cada gente faz um pouquinho a mais. A parte boa é que essa parte aqui já tá, tá feita, né? Então já dá pra enganar, né? Enfim, deixa eu gostei aí, galera.